Vai nas configurações, aparência. Isso aconteceu. Se alguém usa, mano, se alguém usa modo claro no Discord, por favor, é, avisa no chat aqui. Avisaram? Mods, por favor, é... peguem um username de todas as pessoas que a gente vai encaminhar para a polícia. Tá tudo certo.